Bom, gente, hoje eu vou mostrar um pouquinho do trampo aqui Tá acabando hoje, hoje não tá, a turma já parou, hoje não veio trabalhar Hoje só veio a gente pra carregar esse bag aqui no caminhão Que vai tudo pra farinheira, fazer farinha, né? Então é tudo no bag, Não Ainda bem que essa parte aqui não é caixaria, cara, mas assim É, não é fácil não, o trampo aqui o bicho é pesado, hein? Meio pesado, nem todo mundo aguenta esse trampo não, gente O bicho é meio puxado, Entendeu? É um serviço meio bruto, mas assim dá pra ganhar um ponto cada dia. Então dá uma passada com vocês aí, para mostrar um pouco do trabalho que a gente tá fazendo. Beleza? Até outro dia. Até mais. Pelo com Deus.